Olá, eu sou a Dra. Salles e no vídeo de hoje a gente vai mostrar uma grande novidade para vocês. A gente foi para Nova York e viu o que, que as atrizes de Hollywood e as pessoas famosas fazem lá antes de passarem pelo Red Carpet e a gente descobriu que o que a Austin feito é o Gold microfusion Microneedling Facial. Bom, e quem vai experimentar o Gold microfusion vai ser a Dani Moreno! <risos> que bom você aqui, obrigada Dani, por ter vindo. E, então a gente vai fazer agora o procedimento e aí a nossa ideia é que os seus poros fechem, que você fique com a pele mais brilhante, né? com a pele mais uniforme e que você consiga fazer a maquiagem com mais facilidade. Gosto, é importante. É importante. Uhum, né? Aham, Bastante. <risos> Vamos lá experimentar então? Vambora. Esse tratamento que tem esse nome enorme, na verdade, é um dispositivo que a gente coloca algumas substâncias dentro e a gente vai passando na pele tem umas agulhinhas, que fazem esse microagulhamento e essas substâncias acabam é, conseguindo entrar melhor na pele. E aí eles fazem o efeito de fechar os poros, melhorar a qualidade da pele, uniformizar, a pele fica mais brilhante, mais macia, porque a gente usa substâncias que fazem esse efeito. A gente antes já estava fazendo o que a gente chamava de microbotox, que era colocar a toxina botulínica mais diluída e aplicar mais superficialmente para a gente conseguir esse efeito, esse glow, esse efeito de poros fechados. Então, com esse tratamento, a gente consegue fazer isso, só que a gente acrescenta outras substâncias também que a gente escolhe de acordo com o que a pessoa precisa. Por exemplo, se ela precisa tratar as manchas, a gente coloca um clareador. Se ela precisa de mais firmeza, a gente coloca um firmador. E por aí vai. A gente tem várias substâncias, vários séculos que a gente pode acrescentar, e também a gente coloca ainda o ácido hialurônico que consegue fazer uma hidratação na pele. A gente, na verdade, fica, logo depois que faz, a pele fica um pouco vermelha, mas ele não é um tratamento que precisa de um longo tempo de recuperação. E esse efeito de melhorar a pele, de deixar ela com esse glow, com esse aspecto mais bonito, dura aproximadamente três meses. E aí, Dani, conta pra gente o que, que você achou do procedimento. É realmente, eu diria que é praticamente uma tapagem de vitaminas. Não dói tanto, assim. É, com o tempo, assim... De microagulhamento, se torna uma coisinha um pouquinho incômoda, mas super dá pra aguentar, tranquilo, não dói. Ai, que bom, fico feliz que tenha sido mais tranquilo do que você tá, esperava, né? E já tô sentindo hidratada a uhum, pele. Uhum. E é engraçado que é um hidratado, não é aquele hidratado do creme que deixa melado, você uhum. sente que a pele ela tá mais. não sei explicar. É, preciso de uma palavra. É, é Viçosa. É... Isso. Lembrei minha avó agora. Viçosa. Isso. Na pele. Tá e faz bom. diferença. E nos próximos dias você vai notar uma melhora maior ainda. Mas... Os foros vão fechar, a pele vai ficar com aquele glow bonito. É muito bacana. Tá, meu hum. bem? Que é pra combinar com Nova York, é aquele glow. <risos> Obrigada, querida. por ter você, participado. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Por Até favor. a próxima. <risos>